Reconhecimento facial para registrar os rostos dos cidadãos, a Austrália se destaca como a única democracia a usar tecnologia de reconhecimento facial para ajudar nas medidas de contenção da pestilência 19. Se uma pessoa no estado da Austrália Ocidental contrair a pestilência 19, ela deve permanecer em casa por no mínimo 7 dias e também as pessoas mais próximas dela. A polícia checa seu paradeiro mandando mensagens de texto periódicas e exigindo que seja enviada uma selfie em 15 minutos. A tecnologia de reconhecimento facial e o rastreamento por GPS são usados para determinar se a pessoa que tirou a selfie está de fato em casa. Se ele não estiver, eles rapidamente batem a sua porta com uma multa potencialmente pesada. Ativistas de Direitos Humanos dizem que há potencial para que os dados pessoais obtidos sejam usados para fins secundários e que esse é um caminho para se tornar um estado de vigilância. Temos ainda, o VRG será obrigatório a partir de agosto? Primeiramente, a partir do dia 4 de agosto, começam a ser emitidas, ou seja, já começou a ser emitidas as cédulas da identidade. O documento terá um formato unificado entre o antigo RG, bem como o Cadastro de Pessoa Física, o CPF. A medida será gratuita e os institutos responsáveis pertencentes aos órgãos estaduais têm até o dia 6 de março de 2023 para se adaptar às mudanças e, por conta disso, nem todos ainda poderão pedir a emissão do novo registro civil. Até o momento, somente oito unidades federativas podem imprimir, sendo elas Acre, Brasília, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em resumo, o novo RG terá uma validade de 10 anos, diferente do atual, que é de 5 anos, se tornando obrigatório para todos os brasileiros com menos de 60 anos de idade a partir de 2032. Até lá, não é preciso se preocupar com a troca do documento. Para as pessoas com 60 anos ou mais, a antiga carteira de identidade será aceita por tempo indeterminado. O novo registro também poderá ser usado como um documento de viagem devido ao código MZR, Zona legível por máquina. Vou estar deixando os links todos na descrição do vídeo para que você possa estar acessando e acompanhando todas as informações na íntegra. Vou estar deixando também o link do Telegram, onde eu tenho colocado alguns PDFs gratuitos. Vou estar deixando também o link do Roney e o link do Quai. Bom, ficando por aqui, sou Gleison Santos, canal Método Secundário. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação na opção Todas para você receber outros vídeos do canal. Se você já faz parte do canal, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas. Shalom, shalom, paz amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.